Aqui, ó, notebook na tela, aí ó, o mouse aqui, ó, eu mexo ele, aí eu aperto aqui e não aparece pra mim, o negocinho pra mim colocar a senha, pô. Tá ligando e eu tô apertando F8, ó.